Batista, que o que é que é? Bem, então agora é assim, Isto é a primeira parte, que é a parte do porco, as entradinhas. Vocês, para começar, morcela tradicional acompanhada de pão de milho e laranja, o um chouriço de carne, o entrecosto do porco ao qual nós damos o nome de torresmos de cabinho. Ah, torresmos de cabinho, estás a ver? Não é torresmos como a gente chamamos de torresmos. Pois não. Como vocês estão a ver, é um entrecosto derretido nas panelas de ferro, mesmo como se fazia antigamente. A acompanhar bolinhos de milho, que é um pãozinho feito de farinha de milho escaldado e depois fritos, que se deve sempre pegar com a mão, devido a ser um pãozinho. Este é feito com carne de porco e batata doce, o nome do prato Mônico um de Fígado. Porquê? Porque leva um pedacinho ou dois de fígado, é muito fácil de remover e, se vocês não gostarem, não deixa sabor algum à preparação do prato. Tem isso agora aqui, aqui é. Então, vamos ao Alcatra, Alcatra, é o mais Alcatra. Alcatra. tradicional. Alcatra. Alcatra. Alcatra. Ah, isso é confeccionado nestes alguidares mesmo. leva a carne, ah. vinho especiarias e depois vai ao forno de lenha, de 4 a 6 horas a ficar 4 pronto. 4 a 6 horas, sim. É o prato mais tradicional. A acompanhar a massa sobada, que é um pãozinho doce a acompanhar em Alcatra, que geralmente se coloca no fundo do prato a carne por cima e depois um bolho. É certo. Este aqui é o, doce. o famoso doce de vinagre, doce ou pudim de vinagre. Pudim vinagre, assim doce ou pudim de vinagre, sim. E as Donas Amélias, que é o a mais tradicional de todos cá da que... <risos> que... é Porque ele feito em homenagens da minha Dona mel e uma oficina com ah, a Zala Castei. Ah, 1901, sim. E eu... <risos> é feito o quê? Com o <risos> doce de Dona Amélia? é né? isso <risos> <risos> aí, é feito com farinha de mel, aí eu, farinha de milho. <risos> <risos> <risos> farinha de milho, farinha de milho, sim. Canela, Azul, mugueira. Olá, muito bem-vindo aos Açores.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 não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures e mais um vídeo de comida, viemos aqui agora a Ti Shouan, restaurante típico, uh, vamos comer o quê? Agora? vamos comer um menu de degustação, que inclui morselas, chouriço, torresmos, entrecostos, acompanhado com batata doce, milho panado, olha agora acabou-se, é um milho panado, frito, laranja seguido, também. laranja Sim, vamos lá ver. A laranja, isso é outra história. Vai, vai. Vamos lá aqui. Ti, João. Aqui na Ilha Terceira. Nos Açores. Vamos Olá, Sim, senhor, olha qualquer vez deste lado. É? Deste lado? Sim. Isto lado está reservado, não é? é pois está, podemos ficar aqui. Vamos lá ver. Sim, é, ficamos aqui. Ficamos aqui neste lado. Vamos lá ver. É, aqui deste lado, já, já vamos ver o programa de casa de música. Já vamos ver o programa de casa de música. Já sabe o que é que vai escolher, não para a entrada, pão e queijo a é, gente, é, é, pronto, vim aqui para não uma linha de andar Jesus <risos> não veio aqui para é... a gente, Sérgio vê eu vim aqui que não dizer, só para ver vocês. Ontem está... estava fechado. Ontem, já é um... a segunda vez, estivemos cá ontem. Estavam fechados e pronto. É, é de disse. Friátis, não é pronto, pronto. E depois estava a ver as críticas na internet e disseram para vir aqui. Pronto, tivemos aqui ver o que é que realmente Então está. vocês têm que fazer tudo o que a gente mandar. É, sim, então é a ideia é essa. Pôr a mesa, lavar a Ah <risos> <risos> Isso, e podemos comer à vontade. Se não, então sim, podemos comer aqui. Podem ficar à vontade. Eu tinha visto, não sei, menu de degustação. É nós, na quinta-feira, o nosso menu de degustação é hambúrgueres, pizzas e cachorros, as minhas doces. A cá, a cá, a cá, a cá. não são Estou é, tá a brincar. É isso Não, eu percebi bem. é. Não, está a brincar. é sim, ela está a brincar. Eu falei, tentei falar rápido que era para ser Sim, mas é a coisa. Uh, queríamos ir em semana de degustação. É, a menudo de custa mas pois... vai um bocadinho de tudo o que é tradicional. Sim, tudo o que é tradicional, sim. É. Vem um bocadinho desta parte toda tradicional de cá, Na morcela, é. da linguiça, dos torresmos que é o entreposto de porco, do chamado morto-fígado, que é o morto de carne com batata doce, sim. um morto-carne com batata-doce, e uma de tradicional. Sim. Fica até a zero e meio por pessoa e eles esperam um bocadinho de tudo. Sim, um bocadinho de tudo, sim. Sim. Querem que traga alguma coisa para a entrada? O pão. O queijo é da Graciosa. O queijo é da Graciosa. O queijo curado é da Graciosa e foi acompanhado com o doce de zananas, feito cá na casa. Pois não sei. É mas comer a já não comer comida. Depois já não conseguimos comer a comida. E depois alsobido, já, é já não conseguimos comer o comer. Desce, é. Não é, não é, é melhor não, por causa é Não conseguimos comer. É para comer com aqui é... Isto é só, o quê? Muito hum, bom. batata é doce, não é? Sim, sim, sim. Não. Okay. Sim, é o quê? Pão? Pão doce. Pão doce? Mas está bom. Depois de com a batata? Tens mesmo a carne! Ah, pô! <risos> hum. Não, é está é com este! Este é com este? Este é com este! Ah, está tudo, está tudo dividido por partes! Pois é, meio de degustação! Temos as divisórias, não a que aqui as divisórias? É. São três partes: uma, duas, três. É de uma de com a sua parte. Desta é com esta. Vamos lá apontar a máquina lá para baixo. Está hum, bom. bom. A carne, carne derrete-se. É o perigo. O malso toca isto, borracha-se tudo logo. Está mesmo. Terinha. Muito boa. Está muito boa. É muito boa. Então, aqui também tem porco. De colmão, pão doce, tá bom. Drece na boca. e aí está não como eu que faz a coisa é só para isto é para esta é vontade para cada se pequena tu és maior ah, não gostas bom a avisa gosta que isto dos remos o outro eu vou chamar as pernas, mas... <risos> tá aí embaixo? Já foi para outra parte do céu aqui? Está mortal, Guilherme? Está mortal. Gosto muito. Gosto Gostas da preta? Também não previam que é nada. Que é bom, é. Parece que hoje não vou comer nada. Vai ser o caso com tudo. E este de frente. Muito bom. Pois fica a gente cedo. Hã? Hum? Pois a gente hum. Hum. Hum, tá bom, Ai, ah, o Celso não está lá nada igual a Aí, Vamos ver agora. Tirar aqui esta carne, como o senhor disse. Essa é a batata doce. É uma batata doce. Batata doce. Hum, a batata doce. E aqui carne. Porque vi rama de batata doce. Hum? não disse que a rama batata doce antes de quitar. Uh -huh. Está muito terrinha também. Desfaz Esvastor. Parece. Estava ali ou para quê? Ó, tem um bocado, velho. Um está tá boa, está. É muito boa. Já por baixo aqui, é bom. Onde é que eu fico? É isto? Não. É isso. Tá aqui, óspera aí. Vou provar o filho. É bom. Mm -hmm. Tá filho? Eu não parte. Um panito. É bem bom, parece esse tipo que ele disse? E Ah, Manuel. E a laranja como nos está a fazer? a de laranja, está aqui a laranja. na para não gordura. Olá, tá bom Tá, um está. Forte sabor. Forte sabor. Sabor também está. Sim, sim. está. Está bem? não Nós já estamos a Não, depois, esta. carne, na boca. A esperança dela não tá não foi? Olha, mas eu vou. Não, eu que ela não tivesse cá, isso é que é verdade. É é? É a É Olha, o António Está aqui E a Está Está Olha, se não que tem que trabalhar, que que andar aqui, não é? É, é que ela passar, não? mas aquela a trabalhar saía muito caminho não? Passa, o homem! Posso tentar te químicos. E temos no final. Não, não, não. Agora então... Tem isso agora aqui, aqui, é, ao castro. Ao castro. Sim, não, Vamos ao Alcatra. Alcatra. Ah, isso é confeccionado nestes alguidares mesmo, leva a cá ah. vinho de especiarias e depois vai ao forno de lenha de 4 a 6 horas a depicar com 4 a 6 horas, sim. É o prato mais tradicional. A acompanhar a massa sugada, que é um pãozinho doce a acompanhar em alcatra, que geralmente se coloca no fundo do prato a carne por cima e depois o um molho. É certo. Cá está. Ok, Bom. obrigadinho então. Tá? Mas é só isto, não é mais não, não, não. Não. dá muito um ataque de coração. <risos> É. Então vamos lá ver aqui. Até com o pãozinho. estão no fundo. Vamos meter aqui os partidos para facilitar. com ah. A, a porco, não né? A vaca, é a vaca. Pois isto aqui é mais é é terra de vaca, é? A vaca. É a Não, aqui. na boca. Muito bom. que Sim, eu. A nossa também é. Eu okay. vou passar a parte da frentes, está bem? Isto é Está é que Até o que eu a nossa que me Outra coisa, caso é. que não tem que mais não tem não não não não não não não não não não não tem que não não já É não não não não não não não não não não não não não mas é como estudo. Como estou Eu gosto. É. É. não do this stuff so Que Agora, nós, agora que material. o este Castanho. aqui é o doce. Como o famoso doce divinário. Doce ao pudim divinário. Doce ou pudim divinário, sim. E as Donas, Donas Amélis, que é o mais tradicional de todos cá da Íra. É porque... Ele fez em homenagem a rainha Dona Amélis e a 90% com a Zé La Castell. Ah, 90% sim. sim. E ele... Eu... Ah, é, é feito o quê? Com o doce Dona Amélis? Né? Esse aí, é feito com farinha de mel. Oh, sim. Olha aí. Farinha de milho. <risos> farinha de milho, <risos> de milho <risos> é uma farinha. Farinha de milho, <risos> sim. Canela, <risos> azúcar, arroz. Okay. Está ok. Está que o cérebro não funciona bem. Eu já ainda, está, ainda está a acordar, <risos> é? A Priscila já foi a provar aqui o é é que eu este. É de pronto? Já já já. Olha, é só um bocadinho. Para ver se não tem nada a ver com o outro este. Este é melhor. Um bocadinho doce, não né? É mais doce, é muito doce para ela. É rola-se assim um bocadinho, mas é muito bom. Ela é apoderou-se de doce. Dou-te só mais desta que tu és boa pessoa. Agora esta é para mim. <risos> Pronto, este é meu. E pegar, lá, e pegar lá o multibanco e pronto, chegámos aqui ao fim da tichosa restaurante típico e temos aqui a conta do restaurante, hora 30-30, como estão a ver os preços Restaurante da Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo outros vídeos de comida que fizemos aqui. Obrigado por assistir. Vejo todos os vídeos da, dos Açores e do continente também. Então, breve. Vocês o que é que vão querer? Bebida? Não que filmou tudo? Não queres, eu filmo tudo. Ah, Isto é... é... Ele disse-nos que veio aqui para ver a gente. Ah, foi, foi. foi, foi. Por isso agora... Sim, mas, ó, e depois é vou para você... vou vou para não ter saudades depois que que ver o filme. Mas aquela senhora se calhar vai concordar comigo. Acho que eu menti o agente. Estou para filmar tudo e mais alguma é coisa. Mas a gente... calma, calma que eu acho que a gente se veja. A gente tem uma ideia para ver. Ela gosta de sangria, e isso? Não sei não, se ela. Não, não, não, não, tem. Tem. não, não tem. queres não vinho? Tem. Não. duas Coca-Colas? Claro, coca cola E estes doces, que é que é que é que é é que é vinagre, né? é é que é que é que é que é as Donas é que é que é que é que é que não ficam sempre assim é que Ah, que é Assim é o original da Dona Amélia antes do açúcar final. Ah, tá bem. Malagueta, não. Eu vou dizer Mas eu vou levar um coisinho de desbater bem. Não, Vai ser possível. Fiz aqui uma vez e aquela ficou mais pequena. É desde as reservas grandes. E ela ficou um bocadinho mais pequena. E eu vou dizer. Levamos uma daquela que Já se vê. Tem é que ver uma malagueta, não. O que Ainda faz as pessoas viram do continente virem cá todas. <risos>